Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção aqui do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere as dúvidas de internautas sobre a reforma trabalhista que o juiz André Molina esclarece. E você vai ver também. Todo cidadão que recebe até dois salários mínimos tem direito à assistência jurídica gratuita em caso de ação na Justiça. Alguns sindicatos insistem em cobrar do trabalhador os honorários advocatícios, o que é ilegal. Em estúdio, o entrevistado é o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, Jonas Schmidt. Você vai conferir ainda o que foi destaque na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana e o que rolou de mais interessante em nosso perfil no Facebook. Tudo isso agora no Trabalho em Revista.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 Todo cidadão que recebe até dois salários mínimos ou que não tenha como marcar as despesas com advogados tem direito à assistência jurídica gratuita. Defensoria Pública, universidades e sindicatos são os principais meios de acesso à justiça gratuita. Desde processos administrativos até a via judicial, inclusive questões relacionadas ao INSS e outras questões, tudo isso é gratuito ao bancário. Mesmo sendo obrigados a oferecer o serviço de forma gratuita, alguns sindicatos insistem em cobrar do trabalhador os honorários advocatícios, o que é ilegal. Segundo a lei, o profissional da categoria ao qual esteja vinculado tem direito à assistência, mesmo que não seja sindicalizado. Já na faculdade, em Várzea Grande, os alunos de Direito participam do núcleo de práticas jurídicas. Monitorados pelos professores, eles também atendem a população. Já fazendo o atendimento e tendo o, o verdadeiro ensino, né? Porque é na prática realmente, na real, não é só lá no papel que os professores explicam ali no quadro e você pega um caso fictício e resolve. Aqui não, aqui você está lidando com a vida de pessoas, que você tem que levar a sério, tem que fazer a coisa bem feita. O Núcleo de Prática Jurídica atende aos residentes em Varzé Grande, é, cuja renda familiar não exceda três salários mínimos. E entre um atendimento e outro, encontramos seu Miguel, um trabalhador autônomo, que veio atrás de ajuda para entrar com a ação por um serviço que não recebeu do cliente. Quem trabalha precisa, né? de gente veio... A gente dá um auxílio para ele na questão de, na hora de prestar um serviço, a pessoa precisa de um contrato, comprovando que ele prestou o serviço. Como o valor dele é um valor que há a possibilidade de uma mediação, a gente explica para ele que há essa possibilidade de chamar outra parte, conversar, se resolver o conflito. A empresa é condenada a indenizar trabalhadores demitidos após ajuizarem ações na Justiça do Trabalho.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 Nesse programa, nós continuamos com o quadro em que o juiz do trabalho, André Molina, responde a dúvidas enviadas por internautas pela nossa página no Facebook. O assunto de hoje é o acordado sobre o legislado. Tom e a Priscila nos questionam a respeito do popularmente chamado é, negociado versus legislado. O que, que é isso? É a possibilidade de uma negociação coletiva entre empresa e sindicato reduzir direitos dos trabalhadores ou não respeitar direitos previstos em lei. Eu preciso fazer aqui um resumo muito rápido que a posição originária da Justiça do Trabalho era no sentido de que a norma coletiva negociada só poderia aumentar os direitos básicos, aquele patamar mínimo da legislação, não poderia ser é, suprimido. Num segundo momento, a própria, é, é, a própria interpretação dos tribunais trabalhistas sinalizou se no sentido de que até poderia-se cogitar da redução de alguns direitos em algumas cláusulas da norma coletiva, mas desde que na análise de seu conjunto ela fosse mais, ela fosse mais benéfica aos trabalhadores. Então, a jurisprudência trabalhista chegou até este momento. Qual foi a grande novidade? Em 2015, nós tivemos um julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal revertendo esta interpretação clássica dos tribunais trabalhistas, prevendo a possibilidade, sim, de debaixo de negociação coletiva, segundo o Supremo, sem interferência, sem é, é, coações, sem nenhum temor reverencial, que pudesse, sim, os trabalhadores, por intermédio de seu um sindicato, reduzir direitos por meio de norma coletiva. O que, que o legislador então fez com a reforma trabalhista? Colocou no texto da CLT, alterando a CLT, esta última posição do Supremo Tribunal Federal, dizendo que sim, de que é possível, não há nenhuma irregularidade, que um negociado prevaleça sobre o legislado. A grande questão é, tudo aquilo que for negociado prevalece sobre a lei? Tudo aquilo que for negociado, abrindo mão de direitos, revoga a CLT? Não. A própria reforma trabalhista, inclusive, já dá vetores nesse sentido, dizendo que tais e tais e tais temas são possíveis de negociação. No entanto, interdita a negociação em relação a outros temas mais sensíveis, dizendo que tais e tais temas não são possíveis de negociação coletiva. Nesse caso, a legislação sempre vai prevalecer em detrimento da negociação. Então, o que a reforma trabalhista faz é abrir uma maior possibilidade ou uma maior margem de negociar cláusulas, até em prejuízo do trabalhador, é verdade, mas interdita alguns pontos sensíveis, dizendo aqui a negociação não pode avançar. E veja o que foi destaque durante a semana em nosso perfil no Facebook com a Júlia. Oi, Zequias, isso mesmo. Quem ainda não viu, é só entrar na nossa página para entender por que ela faz tanto sucesso. Enquanto isso, eu vou mostrando um aperitivo aqui no nosso programa. E para quem gosta de filmes e séries, então, vai gostar deste post. Algumas condutas que nós ainda vemos, mas deveriam existir apenas no mundo invertido. Quem é fã da série Stranger Things, entende bem. Mas no caso do trabalho escravo, assédio moral, desonestidade no serviço e pedir o fim da justiça do trabalho é uma realidade no mundo real. Uma pena, né? Foram quase 100 compartilhamentos deste post e olha o comentário do Demian. Ele diz assim, Chego à conclusão que o Congresso Nacional está no mundo invertido. Será? Bom, não sei. Só sei que a segunda temporada da série começou e tem muita gente chamando os amigos para não perder nenhum episódio. O que é muito legal, né? Só o que não é legal é convidar amigos para ser testemunha em processo na justiça. Você sabia disso? Não? Pois é. Amigos não podem mentir e nem tampouco serão aceitos como testemunhas. O papel da testemunha não é defender um dos lados e sim contar a verdade. Na audiência, se uma das partes souber que a outra trouxe uma testemunha com essas características, é só pedir a suspeição dela para que o magistrado não ouça ou desconsidere o seu depoimento. Agora que você já tem essas informações, não irá cometer o erro, né? Foram mais de 245 reações dos seguidores da página que sabem bem que aqui todo mundo aprende. E você, está esperando o que para curtir a gente no Facebook e curtir a nossa página no Instagram? E ficar bem informado sobre a Justiça Trabalhista através das redes sociais. É com você, Zequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, você assiste a uma entrevista com o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, Jonas Albert Schmidt. Ele fala sobre propostas de mudanças na Previdência Social que tem tirado o sono de muitos trabalhadores em via de se aposentar. A gente volta já. A rescisão do contrato é um momento difícil. Dependendo de quem for a iniciativa, alguns direitos têm regras diferentes, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas não compensa acordos feitos entre empregado e empregador para poder demitir e sacar o valor FGTS na rescisão. A fraude pode gerar multa e transtornos para todos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.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 Estamos de volta com o Trabalho e Revista. As propostas de mudança na Previdência Social têm tirado o sono de muitos trabalhadores, especialmente aqueles em via de se aposentar. Em que pé estão essas mudanças? Para falar sobre isso, a gente recebe o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, Jonas Albert Smith. Jonas, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente parou de ouvir de falar né, sobre a reforma da Previdência. Ela está andando, está tramitando, em que pé é que está? Pois é, menina. Como vai? Uh, a proposta de reforma da Previdência, ela começou a tramitar no ano passado, em 2016, e na verdade agora ela parou no Congresso devido a essas novas uh, uh, uh, denúncias contra o presidente da República. Então, assim, por ele não ter um quórum hoje suficiente para votar uma medida tão antissocial como é a contra-reforma, que eu prefiro chamar, porque quando você faz a reforma do Estado você acrescenta direitos, no momento que você retira direitos dos trabalhadores, você tem uma contra-reforma. Então, assim, ela está realmente parada no Congresso. E ela está parada no Congresso em que casa? Na e, Câmara e, dos Deputados. Isso. E está ainda em alguma comissão? O que, que já foi aprovado? Na verdade, ela, ele já passou pela, pela relatoria, né, Arthur Maia, deputado federal da Bahia, que é o relator da contra -reforma. ele já fez o novo texto, a nova proposta, que, na verdade, do texto original que o presidente apresentou em 2016, ele agravou ainda mais a situação para o trabalhador principalmente, isso eu sempre falo, em relação ao cálculo do benefício, que agora vai ficar bem, bem pior para o trabalhador, uma vez que dificulta ainda mais o acesso a um benefício integral. Jonas, o um argumento é que a reforma é absolutamente necessária porque a Previdência está quebrada. Se daqui a pouco não vai ser possível pagar nem quem já está aposentado. Qual que é a, a informação que você tem, vocês que estudam essa questão? Bem, primeiro, a Previdência não tem rombo, a Previdência não é quebrada. Na verdade, historicamente, a Previdência Social no Brasil ela é superavitária. Todos os anos são bilhões de reais que sobram em relação ao que se pagou de benefícios e o que se arrecadou. O problema é que o governo, e não só o atual, Governos uh, sucessivamente vêm falando ao povo brasileiro que a Previdência é quebrada, mostrando uh, de forma errada o cálculo que é feito em relação à estrutura de financiamento da Previdência. A Previdência brasileira ela é financiada pelo trabalhador, pela contribuição, né, que é descontado da folha do trabalhador, do servidor público, da iniciativa privada, enfim, de todos que estão inseridos na previdência social. Outra parte é, da, é a patronal, seja o patrão Estado ou seja o patrão uma empresa, e o Estado também entra com a parte dele. Então, assim, quando o governo apresenta os cálculos para a população, ele demonstra apenas a, o financiamento da arrecadação. Da contribuição do trabalhador e da empresa, do patrão, e deixa de fora a, a contribuição estatal. Então aí você tem um falso déficit. Mas se você pegar toda a estrutura de financiamento da Previdência, você tem um superávit. O último superávit da Previdência é de 11 bilhões. E ainda, se você considerar exoneração fiscal no Brasil, que exonera empresas de pagar a Previdência, chega a 500 bilhões de reais. Você tem ainda sonegação fiscal, que também chega a quase 500 bilhões. Então, assim, sem contar ainda a DRU, que a população não sabe o que é isso, mas a DRU é desvinculação de receitas da União, que simplesmente a lei autoriza o governo federal a desvincular 30% de tudo aquilo que é na Seguridade Social. Tem o trabalhador tem que se perguntar, se ela é quebrada, se ela é deficitária, por que, que eu retiro 30% do orçamento? Para alocar para outra situação que não seja a política social de, de previdência. Então, ela não é quebrada. Então, essa, essa necessidade de reforma não é tão premente assim? Não, na verdade, uh, o que a gente tem que discutir é outros pontos dessa proposta de reforma da Previdência. Não é fazendo o um trabalhador aposentar com uma idade muito uh, uh, uh, longa, ou um tempo de contribuição postergado, ou seja, você contribuir... 40, a proposta é 40 anos de contribuição para receber uma aposentadoria integral. Isso é quase que inatingível, levando em consideração o mercado de trabalho brasileiro, em que você não tem condições de manter um período de emprego de 40 anos. Então tem períodos em que a pessoa vai ficar desempregada, isso é normal no nosso país. Então como que eu vou garantir uma aposentadoria integral? E é o posicionamento não só meu, é o posicionamento da OAB em nível nacional. Temos uma frente legislativa onde a gente apresentou uma proposta de supressão dessa emenda, porque não concordamos com essa proposta do governo, de exigir do trabalhador trabalhar 40 anos, de, né, contribuir por 40 anos, trabalhar até os 60 e poucos anos e assim por diante, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, igualar servidor público com o, o, o, o trabalhador da iniciativa privada, que há desigualdades, você tem que levar isso em consideração. Levar em consideração a idade, a perspectiva de vida, que se fala muito também, dizendo que a expectativa de vida aumentou, porém nós temos expectativas de vida diferentes em várias regiões do Brasil. Se nós nós temos hoje uma expectativa de vida no sul e sudeste de 67 anos, no nordeste ela não chega a 60. Então, se eu exijo que um homem aposente aos 65, eu vou dizer que no semiárido nordestino muitos não vão aposentar, porque não vão chegar na idade mínima. E essa proposta da OAB Nacional, ela, ela foi levada ao Congresso? Ela também está tramitando? Em que pé que está? Então, antes do relatório do Arthur Maia, houve a apresentação de várias emendas. É, uh, e a OAB apresentou, além de uma supressiva, uma grande emenda, várias outras emendas em vários pontos da reforma. E com isso a gente conseguiu, assim como outras entidades também, algum, alguns avanços né, em questão da diminuição da idade da mulher. E sim, a mulher tem que aposentar mais cedo, porque a mulher tem dupla jornada, tem tripla jornada. Nós vemos num país, infelizmente, machista, que ainda acredita que a mulher tem um local na sociedade, um local dentro de casa, que as obrigações domésticas é da mulher. Então, assim, ela trabalha culturalmente mais que o homem, então necessita trabalhar aposentar mais cedo. Alguns avanços conseguimos nesse sentido. O professor... Universitário, não, porque desde 98 já perdeu a especial. Mas o professor de nível médio e o professor uh, da, da educação infantil também estava fora da especial, conseguimos colocá-lo novamente. O policial militar, por incrível que pareça, a proposta inicial tirava a especial do, do, do policial. Eu, eu tô falando, esperar que ele é, trabalhe 40 anos. Exatamente. Então, assim, conseguimos fazer isso, mas em contrapartida, a proposta apresentada pelo relator. Piorou então o cálculo. Por mais que teve alguns avanços, a fórmula que vai ser apresentada e possivelmente vai ser aprovada, vai impossibilitar que o trabalhador aposente integralmente. Você disse logo no início da entrevista que por conta dessa situação política em Brasília não está, perdeu o fôlego a, a, a essa tramitação. É, quem está em vias de aposentar? Então fica tranquilo porque foi um alvoroço, né? Quem está faltando um ano, dois anos ficou muito temeroso. É, na verdade essa proposta não deixa ninguém tranquilo. Né? uma vez que mesmo quem está prestes a aposentar vai ter que pagar um pedágio. O que, que é isso? Quando há uma reforma, uma grande mudança no sistema previdenciário, como já aconteceu, uh, existem regras de transição, ou seja, pessoas que estão prestes a aposentar vão para uma regra específica que não é igual aos demais. Como que vai funcionar isso? Uh, haverá um, um corte, uma idade de corte para homens, em 55 anos e mulheres 53. Ou seja, se a mulher tem 53 anos, ela pode ir para uma regra de transição. E essa regra de transição, ela poderá utilizar as regras anteriores, porém terá que pagar um pedágio. Como que é esse pedágio? Ele terá que contribuir 30% a mais do tempo que faltaria para aposentar. Ou seja, mesmo quem está, está prestes a aposentar, possivelmente vai ter que ficar um tempo a mais trabalhando, contribuindo... Isso levando em consideração a empregabilidade para poder aposentar, então. E esse uh, processo está tramitando? Tá? Uh, o que que a sociedade está discutindo? É o governo, na verdade, gostaria de ter aprovado essa, essa contra-reforma já no primeiro semestre, devido à primeira denúncia contra o presidente. Se uh, uh, levou agora para o segundo semestre e agora com essa segunda denúncia, realmente nova, novamente parou a, a tramitação dentro da Câmara, que ainda nem foi para o Senado. Mas uh, a ideia do governo seria aprovar esse ano ainda, o que eu duvido muito, porque eles não terão nem uh, coro suficiente para isso, porque é uma medida, como falei inicialmente, antissocial, que eu creio que isso vai ficar para o próximo semestre. Para a gente encerrar... Você, como a gente disse, é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB. A, a comissão, seja em nível local, seja nacional, tem algum calendário, alguma alguma discussão, a, a, tendo em vista essa, essa esse segundo semestre? Sim, a gente se reuniu já algumas vezes em Brasília, né? como eu falei, essa frente legislativa que criou essa emenda supressiva, e agora estamos programando uma nova reunião, possivelmente em novembro ou dezembro, para discutir a, o andamento dessa proposta e acompanhá-la. né? Até porque as armas, digamos assim, que tínhamos, era apresentar uma proposta para substituir essa proposta que eu chamo indecorosa do governo, exigindo o trabalhador uh, uh, contribuir por 40 anos e aposentar com uma idade bem avançada. Porém, o que pudimos fazer até então era isso. Né? Enquanto instituição, óbvio, agora o trabalhador sim tem que pressionar, porque está na mão dos deputados e federais e depois irá para, para o Senado. Então, assim, é eles que vão aprovar e é eles que vão promulgar isso, que é uma emenda à Constituição. Então, assim, depende da aprovação do Congresso Nacional. Então, assim, é o momento da população exigir que se faça uma nova discussão, aliás, uma grande ampla discussão com a sociedade, coisa que não foi feita até hoje. A previdência é quebrada? Não, não é quebrada. Quais são os objetivos de fazer isso, então, com o trabalhador? Exigir um tempo tão longo de contribuição? É para desvincular ainda mais os recursos da Previdência e da Seguridade, por meio da DRU, como eu falei antes? É para pagar juros da dívida pública? que é, Estudos já demonstram isso, que o dinheiro da, da Seguridade Social, da Previdência Social, é alocado para o pagamento de juros da dívida. Então, assim, é nós, trabalhadores, que devemos pagar isso aí? Vamos discutir a dívida pública, então? Jonas Albert Smith, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Mato Grosso.